Oi, gurias, tudo bom? Tô aqui hoje para compartilhar com vocês a minha Glambox do mês de fevereiro. Essa Glambox é especial, o mês de fevereiro é especial para Glambox, porque é o aniversário da marca. Então, esse ano, eles estão completando 10 anos. E a caixinha, óbvio, vem com esse tema. E aqui, o tema desse mês é o Red Carpet. E na frente tem esse sapato de salto 15, que lembra muito um lobotan, né, por causa da sola vermelha. E eu amei essa combinação de vermelho com dourado, eu sou muito fã de vermelho com dourado. Então, eu achei lindíssima. E atrás, ela é só vermelho e preto mesmo, lisa, sem nada. Então, é bem bonita, eu achei chique e vamos ver o que veio aqui dentro, que eu tô ansiosa. A primeira coisa que se destaca quando abre a caixinha é uma marca que eu amo, já falei sobre ela aqui várias vezes, que é a 2 1, -1 -2. Essa aqui é uma água prebiótica, ela tem goji berry, inulina e infusão de hortelã, ação prebiótica, antioxidante, hidratante e firmadora. Não tem glúten, não tem derivados de petróleo, não tem perfume nem silicones. E eu amo essa, esses produtos da Chuan Wanchu. Primeiro, pelo propósito da marca, porque eles são uma marca daqui da, da região onde eu moro, então é um amor especial. E também porque eles realmente fazem muito bem para minha pele, eu curto muito. E estou louca para testar os produtos de cabelo deles também. Essa aguinha aqui, pelo que eu li aqui atrás, é para o corpo todo, na verdade, não é só para o rosto. Aqui atrás diz assim, ó. Uh, é vegano, livre de ingredientes de origem animal e, te e testes em animais. Para recuperar a saúde da pele, precisamos recompor esta barreira. Estimular as defesas naturais, além da necessidade de hidratar, combater o estresse, reforçando as, as atividades contra inflamações e infecções. Para ajudar, a fórmula traz a inulina extraída da raiz da chicória como ativo prebiótico. Quando usado em peles sensibilizadas, demonstrou um aumento importante das ceramidas na, nas camadas da pele, ampliando o poder de hidratação. Sinta na pele o frescor imediato com a água prebiótica de Goldberry, que refresca os dias mais quentes do verão, que hidrata, atua como antioxidante e ainda fortalece a microbiota, estimulando o sistema de defesa natural da pele. Contém a infusão de hortelã, cuja planta medicinal tem propriedades como ação calmante, refrescante e anti-inflamatória. Porrife a água prebiótica no corpo, com uma distância de 20 centímetros, deixe secar naturalmente e sinta o frescor imediato na pele. Ideal para acalmar sua pele nos dias mais quentes do verão, após exercícios físicos ou depois da exposição solar. Pode ser usado também no rosto. Amei, amei, amei. E eu amo produto com um bump, né? Então... Vocês já sabem que ia ser amor. Vou passar aqui no meu braço só pra ver o cheirinho. Olha isso. Olha que bruma gostosa. Olha. Tá. Eu não sei se dá pra ver na câmera. Deixa eu ver. Ah, não dá. Depois eu faço de pertinho pra vocês verem. Nossa, é muito cheiroso. Acabei de descobrir que eu gosto do cheirinho de Goldberry. Cheiroso, realmente muito hidratante, bem delicadinho assim, deixa a pele bem gostosa. Ai, é muito gostoso mesmo, real. Eu procurei na internet as informações sobre esse tubo de 250 ml e não achei nada sobre ele, então eu fiz uma média mais ou menos dos produtos da, dessa linha para ter um valor estimado para esse produto aqui e eu imagino que ele custe em média 50 reais. Se eu descobrir o valor real até a data de publicação desse vídeo, eu boto aqui nos comentários ou aqui na tela pra vocês. Mas, por enquanto, eu vou contar ele como 150 reais pra somar o valor total da caixinha. O próximo produto da caixinha e também outro produto que aqui em casa vai que nem água, é um sabonete facial da Ravena. Eu já recebi outro produto da Ravena aqui no, na Glambox. Foi, acho que um demaquilante, mas agora veio um sabonete facial, deixa eu abrir aqui. Nossa, só de mexer já veio um cheirinho bem bom, tipo, produto cheirinho de limpo, sabe? Vamos cheirar, depois de três dias eu tentando abrir. É. Cheirinho de limpo, com um fundinho de chiclete. Não... Não sei como é que vai ser aplicando no rosto, mas o produto aqui no tubo tem um cheirinho de chiclete, assim, meio docinho. Mas também tem um pouco de cheiro de limpo, assim. Lembra aqueles cheiros de sabonete mesmo, de sabão. Então, achei bem gostoso. Imagino que vai limpar bem, ele é bem transparentinho. E aqui diz que ele limpa, não resseca e remove impurezas, tem ácido hialurônico. Minha pele gosta bastante de ácido hialurônico. diz aqui que é ideal para todos os tipos de pele, podendo ser utilizado diariamente, pois limpa suavemente a pele, mantendo hidratada, equilibrada e com textura aveludada. Possui uma formulação neutra e suave. Vou testar com certeza, já vai lá pro box, porque o nosso sabonete facial acabou. Então, já vou botar esse aqui lá para usar. Esse tubinho com 60ml custa 29,90. É um preço até que ok para um produto de pele. E eu tô louca para testar. Eu vou contar mais para vocês nos próximos vídeos. Saindo um pouco da categoria pele, tem um produtinho aqui de cabelo. Esse aqui é um sérum reparador com óleo de coco da marca Frizon. Eu já tinha ouvido falar dessa marca, mas eu não tinha prestado atenção nela. E pelo que eu vi agora, a Frison comprou a Chevô. Não sei se é assim que se fala. Então, esse produto aqui é da linha Frison Chevô, da linha Ouro. E é um sérum reparador que promete reparação e proteção natural, hidratação de longa duração. Deixa eu ver se eu consigo ler, porque como é transparente, fica meio difícil. O sérum reparador, óleo de coco, Chevô foi desenvolvido com ativos de última geração, e com um poderoso óleo de coco. Repara as pontas quebradiças e danificadas, além de controlar o volume e dar brilho aos fios. Ideal para ser usado após escova, chapinha, babyliss ou penteados. Fios protegidos com brilho, balanço e resistência. Aplique uma pequena quantidade do sérum reparador óleo de coco sobre os cabelos para uma finalização com brilho e sem arrepiados. É, então ele realmente é um finalizador, ele não tem proteção térmica, ele é para ser usado depois da chapinha, do secador, da babyliss, de qualquer coisa. Então, ele realmente não funciona como protetor térmico. Ele é só um produto para deixar o cabelo mais alinhado, pelo que eu vi aqui, dar uma hidratada e também finalizar as pontas, deixar as pontas mais fechadinhas. Então, vou testar e conto mais para vocês. Esse produtinho também foi muito difícil de encontrar o valor na internet. Ele tem 60 ml e eu encontrei o preço do, desse mesmo produto, só que com óleo de argã, o de óleo de coco eu não achei. Então, eu vou supor aqui que eles tenham o mesmo valor. Esse aqui custaria R$ 21,90. Vamos cheirar o reparador. Botar um pouquinho aqui. Tem cheiro de óleo de coco. De bala de coco. É, bala de coco pura. Nossa, muito doce. Cheio de bala de coco real, assim. Aquela branquinha, sabe? Que é puro açúcar. Esse aí. O próximo produtinho que veio na caixinha foi um bálsamo demaquilante da Trude. Eu já, uso, eu já recebi, na verdade, o hidratante da Trude, o hidratante corporal, o pink, um potinho, um creme pink. E agora, eu estou recebendo o bálsamo demaquilante. Estou com as expectativas altas, porque o hidratante é muito bom, eu tô amando, eu tô quase terminando já ele. Então, quero muito que isso aqui seja muito bom também. É um... Não tem muitas informações disso aqui que remove maquiagem de forma suave, deixando o toque seco na pele, que é aplicar com algodão uma pequena quantidade do produto sobre o rosto, massagear gentilmente até a remoção da maquiagem. É um removedor de maquiagem comum, ele é bem liquidozinho, não é bifásico, ele é com uma cor só... Vamos abrir pra dar uma cheiradinha. Delícia, tem cheiro de nada. <risos> é, cheirinho de nada. Então, vou botar lá na, no meu banheiro para testar. Esse tubinho tem 120ml, espero que dure uma vida, porque ele custa 82 reais. É um valor bem alto, os produtos da Trud têm um valor mais elevado mesmo, o hidratante também, eu lembro que era bem carinho. Mas o interessante é muito bom, então eu espero que esse aqui seja também. O próximo produto, e o penúltimo também, é um rímel. Eu amo quando vem máscara de cílios. E essa aqui é a máscara de cílios alongamento natural da Dylos. E eu sou apaixonada por máscara de cílios, vocês sabem, já falei um milhão de vezes. Então, pra mim, nunca é demais. É o segundo mês, acho que consecutivo, que vem máscara de cílios. E vamos abrir aqui para ver o aplicador. Essa linha da Dylos tem várias máscaras, tem vários tipos. Essa aqui é a... alongamento natural, mas tem alongamento fio a, fio a fio, volume de boneca, uns nomes bem diferentes, assim, é bem divertido. Diz aqui que ela é sem parabenos, contém vitamina E e é oftalmologicamente vitalmolo... o testada. Estou abrindo aqui para a gente ver o aplicador. Aí ele é bem pequenininho, com as cerdas bem durinhas. Então, ele vai pegar bem lá dentro mesmo. E eu morro de medo desse aplicador, porque eu sempre enfio ele dentro do meu olho. Então, vou usar com certeza, óbvio, o meu rímel que eu tô usando já veio na Glambox. Então, eu já estou nessa sequência de usar os rímelos. Rímel? rímel, rímel, rímel, rímel? De usar as máscaras que vieram na Glambox. Então... Vou botar lá na fila. Essa máscara custa 35,90 e eu quero muito testar, porque eu sei que tem muita gente que ama. Então, vamos ver o que, que eu acho aí em breve. O último produto da caixinha é, de novo, uma máscara facial. Essa aqui é a de carvão da Louis Ancy. Na caixinha anterior eu recebi a de, hidratação, a de hidratação. Acho que foi de hidratação. Ou de vitamina C, não lembro. Acho que foi, de, foi de hidratação, foi uma azulzinha, é. Agora recebeu a de carvão. De novo, a máscara tem os princípios de K-Beauty, controla a oleosidade e revitaliza a pele. Nesse, nesse pacotinho vem uma máscara só, então tu tira daqui de dentro, bota o tecidinho no rosto, espera 20 minutos e aí tira a máscara e joga fora. Então é só uma aplicação mesmo. Ela é não testada em animais e livre de parabenos. E ela veio da Coreia mesmo, ela é fabricada na Coreia. Não entendi. Ela é desenvolvida no Brasil, mas é fabricada na Coreia. Algo assim. E esse pacotinho custa R$8,00, eu acho um preço super ok. E com certeza vou usar e quero comprar outras para testar também, que a linha tem vários tipos. Eu gostei muito dos produtos que vieram na minha caixinha. Como eu sempre falo para vocês, o meu intuito de assinar a Glambox é realmente não precisar comprar as coisas da minha rotina, porque elas já vão vir na caixinha. E sempre com novidades e marcas novas para eu conhecer, para testar e trazer aqui para vocês também. Então, foi uma caixinha bem recheada com produtos que eu uso muito e que eu gosto bastante de usar com marcas que eu já conheço e que eu não conheço então vai ser uma experiência bem legal e se tu gostou também e quer assinar não esquece de usar meu cupom ele vai estar tá aqui na tela e no box de informação também com o meu cupom vocês ganham até 80 reais de desconto e um brinde especial na assinatura a Glambox promete entregar até 200 reais de produtos sendo que a caixinha custa aproximadamente 61 então, a minha caixinha esse mês totalizou 227,90, o que é acima do valor prometido pela marca. Então, foi uma caixinha super boa. Então, é mágico, é surreal, eu amo a experiência. E se tu gostou muito de algum produto, ou tem algum produto para me indicar que faça relação com esses aqui ou não, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Não esquece de deixar o teu like e se inscrever no canal, que me ajuda muito, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até. Tchau!